Eu não sei se é a nível da democratização do conhecimento, porque a verdade é que há tanto conhecimento disponível que se tu não tiveres um guia e se não tiveres uma bússola, um mapa, uma, uma forma de, de, de, de não te perderes, acabas por, por, não, por não ter acesso a coisa nenhuma. É como dizer que ter uma biblioteca com cem uh, mil volumes uh, contribui para que esta rua seja mais, mais culta ou mais, não, não contribui porque as pessoas até podem estar dentro da biblioteca a fazer lanches, festas de mistério, o que quiserem se não lerem os livros e se não os compreenderem não lhes adianta nada e a, e, e o, a internet também é um bocadinho, também pode ser um um cemitério de, de ideias e de inovação, se as pessoas não forem lá ver e não souberem onde procurar. Agora, portanto, comparação com o Gutenberg, uh, talvez sim, uh, não por esta nova era, mas a, a, a, a, a internet em si própria, sim, acho que é comparável com, com, com a imprensa, é, é, é comparável realmente porque... Uh, é o, que, é o que, na essência, tu podes fazer sozinho. Claro que podes não conseguir, claro que podes não saber, claro que podes perder horas, anos, em buscas que são completamente infrutíferas e anos atrás de, de grandes conspirações e aquelas coisas, jogos das coincidências, etc. Há fake news construídas de todas as maneiras e feitios. Portanto, a internet, claro que também é um mundo propício um, às curas milagrosas <risos> e esse género de coisas uh, que, que, que, infelizmente, em, em, em, em alguns campos ainda, ainda se verificam, como, por exemplo, no, em doenças, daquelas doenças que não têm cura ainda, conhecida, uh, e há coisas milagrosas anunciadas por toda a parte. A internet também pode ser esse esse falso milagre, mas a verdade é que está ali, disponível, e todos nós podemos pôr lá coisas. Porque a perspectiva, nós interrogamos sempre sobre o que é que podemos ir buscar, mas também é interessante saber o que é que podemos lá pôr, não é? E, e eu acho que, que, que nisso o YouTube em especial é uma ferramenta engraçadíssima, que é uma coisa que tem que ser estudada a sério, porque as coisas mais loucas e mais úteis e mais inúteis se encontram no YouTube. Uh, ainda por cima, uh, às vezes, feitas de uma forma muito profissional, uh, com, com, com método, com princípio, meio e fim, com, com explicações absolutamente uh, fundadas. Um, e depois tem aquelas maluquices, por exemplo, eu, eu tentei perceber o que é que os meus sobrinhos, o que é que eles gostavam tanto no YouTube, porque é que os youtubers que uh, maioritariamente são um conjunto de grunhos que fala mal e, enfim, agora fala um bocadinho melhor porque já começaram a perceber que têm consequências comerciais para a sua, para a sua falta de cultura, que há limites para tudo e não é cool, de ser ordinário, e portanto tem melhorado um bocadinho, mas intrigava-me o que é que os miúdos veem naquilo, quer dizer, qual é, e, e o meu sobrinho no outro dia explicou-me, ó oh, tia, que eles fazem desafios, desafios como, tentam fazer coisas impossíveis, e nós gostamos imenso de ver as coisas impossíveis, mas se são impossíveis, está bem, mas é por isso, é meter um ovo dentro de uma palhinha, é uh, comer uma coisa completamente de, de vómitos, uh, Portanto, é o é um absurdo quase. O que os miúdos seguem nos youtubers é uh, o, a perseguição do absurdo, quem é que consegue ser mais absurdo do que o outro. E mesmo a história dos palavrões, não sei o quê, também era por aí, também era pelo absurdo. Então, embora sejam excessivos, aquilo é, é o excesso, consumido em 10 minutos por dia uh, e, e portanto não há miúdo nenhum que não vá claro que um dia vamos começar a preocupar-nos com essas coisas e é perceber que, que isso tem um impacto uh, sobre as, uh, uh, sobre, sobre as crianças e a forma como elas são educadas ah, como, como, como tiveram os, os filmes de terror, como tiveram as histórias infantis que são sempre com bruxas e extraterrestres e maus e coisas, maldade mesmo em estado puro portanto, não é uma novidade é só outra forma de abordar os medos e os, e os limites é, e, e é por isso que, que as grandes legiões de seguidores do, de youtubers são crianças porque é, são as crianças que vivem essa fantasia, porque no fundo isso é viver uma fantasia, tal como eram os contos de fadas, tal como, era, como eram as tartarugas ninja e como são hoje os youtubers, são uh, uh, miúdos que são quase da idade deles ou pouco mais velhos e, portanto, são próximos, são, podiam ser eles e que estão a tentar fazer o impossível e a tentar o absurdo e as crianças acham muita graça, tanto ao impossível quanto ao absurdo, e eu acho que elas fazem bem. As crianças têm uma visão bastante mais inteligente do que a nossa.